Mas o que eu fizer é cês vão ter que engolir Conteúdo com flow cês vão ter que engolir Mas linha agressiva cês vão ter que engolir Pode ver tá boato pra me denegre De qualquer jeito vocês vão ter que me engolir Eu sei, quanto que essa vida é zoada Mas não é nada porque um dia tudo essa merda acaba tentei Fazer uma batida divertida que cachaça Que é minha rima, que é minha vida com levada Tô tentando fazer de tudo Uou, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Agora é o mato na ponta da faca Mas aqui cê tá ligado, mano, que você é o um babaca Sobra a altura nega esparta Vai pro raio que o parta Porque de conteúdo a mente tá farta É isso que acontece, você nunca entendeu Por isso que nessa batalha é eu e eu Porque você não conta, a rima já tá pronta Vou te dar tanto tapa, vai ficar barata tonta não, é essa que é a essência. Que barata tonta do rap, cê não mostra a inteligência. Mas assim ó, cê não tem argumento fútil. Eu chego aqui, tá ligado? E bato nesse moleque inútil. Mas assim ó, é essa que é a levada. Olha no olho, tá ligado, moleque? E essa que é a rima improvisada. Cê não tem essência. Não é por nada, não, tá ligado? Que rap tá em decadência. MC Jornal, MC Revolucionário. Cê tá ligado, mano? Não sou estelionatário. Te quebra aqui em todos os horários. É que eu sou um camaleão, eu não sou inútil. Eu tô de acordo com o adversário. É. Não é isso não amigo, eu chego aqui tá ligado, hip hop é compromisso Cê falou que tá igual adversário, por isso que cê chega tá aqui bem. moleque, não é por nada não Demorou, a rima linda, se eu tivesse igual adversário eu ia tá ruim, cê ia tá pior ainda Porque tá bem difícil de rimar com você, cadê o conteúdo aqui pra debater? Você quer debater conteúdo, você é burro, eu chego aqui tá ligado moleque, seja já leva uns burro Não é por nada não, cê é vacilão, chegou no nacional na costa do Gu. moleque cê é Calma, Oi. amigo. Fechou DJ. Calma, Meu amigo. Não bate no irmão não. <risos> Terminou volta, Luana voz. Vamos que vamos, DJ. Aperta o play, deixa o dinheiro se matar, vai! Uou! Uou! Uou! Uou! uou. por nada não, tá ligado, moleque, sua rima é ironia Eu faço assim, eu mando freestyle E hoje eu vou provar que você vai ficar no quase Não é por nada não, você é vacilão Com a roupa do seu irmão mais velho Hoje eu te ponho no chão e piso em cima E mostro o que, que é rima Moleque, não é por nada não Aê! Vou falar pra tu, cê quer voltar nesse lema que eu tava nas costas do Gu? Aí é complicado, rima bonita, de você eu não falo nada, nem conheço suas conquistas Não sei aonde cê chegou, aonde vai chegar, eu sei aonde tá, e aonde eu vou quebrar É isso que acontece, então não entenda, pois cê sabe que Jodão, agora não, mas é uma lenda Cê vai me quebrar, eu tô aqui na sua frente, cadê você não tá me quebrando, moleque, cê é doente Mas assim ó, não é doente de lazer, chegou aqui, tá ligado, mandando é o proceder Falou da roupa do meu irmão, esse baba-ovo Melhor tá com a roupa do irmão mais velho Do que a do irmão mais novo Ai, é complicado, agora eu vou pegar Por isso que na base agora a Jordan vai matar Meu irmão mais novo é o Yoshi O moleque tá ligado que vai te colocar lá no poste Mas assim ó, é a que disciplina A roupa dele é mais larga, mano Do que a bosta da sua prima A batalha dele a cruz é do Yoshi, quando que ele emagreceu? Aqui, tô brincando, eu vou te bater, cê tá ligado? Terceiro! Terceiro! Terceiro! Vocês estão falando, eu não tenho nada a ver com isso, parou aí, par. Caralho, sobrou até pro C, Léo. Morreu até pro Léo. Desafia aí depois, mano. Quem vai? É isso, família, terceiro e decisivo, onde já que vocês pediram, eu quero ver energia positiva todo mundo, certo? Jornal na voz, DJ, quando você quiser, aperta o play, deixa os meninos se matar Coloca a mão pra cima, todo mundo, vai! Bota a mãozinha, bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha, bota a mãozinha Aê, tá bonito, tá bonito Dois em cima, bate com bang bang, o que vocês querem ver? Sangue Dois em cima, bate com bang bang, o que vocês querem ver? Sangue Esse espelho. por que o terceiro? Tá tão chato rimar com ele Eu quero sair logo dessa batalha Pra rimar com esse ruim Eu prefiro ficar em casa Porque tá bem difícil, né não PKB Toda hora, toda vez, toda vez eu sei com a mesma rima Desde o ano retrasado que cê tá rimando, mais chato que deputado Não é mais chato que deputado ou atrasado Eu chego aqui, tá ligado e já delego meu mandato. Mas ó, é essa que é a essência Eu chego aqui, tá ligado que nunca perco a minha crença Não sei qual que é do legado Não sei que o qual é mais... Moleque, chegou aqui, mas assim ó, eu vou mandar na rima. Não é por nada não, hoje eu te espanco, moleque, só come a rima. Aê, a minha rima é brava. Como que você quer ser prefeito com mandado engagando, com a palavra? Opa, um feitiço contra feiticeiro. Ainda bem que você nunca foi meu parceiro. Mas aí ó, é isso aqui é a disciplina. Não sei qual que é mais lago, seu ego, suas calças ou as suas rimas. Mas ó, é isso que eu falo no free. Não sei qual que é maior, tá ligado moleque, eu sei que você não é MC. Qual que é o problema, me diz Quando que a gente entrou no tema Ah, é o estrago Tá muito estranho, né, desse Falando de bagulho largo Qual da sessão Chego aqui, eu sou cultura, moleque Aqui não tem ilusão, cê vem puxar Essas rimas de qual que é, moleque Não é por nada, não, esse cara não Incentiva o rap